Muito bem, muito bem gente, estamos de volta aqui com você né é, Hoje nós vamos ensinar um pouquinho aí sobre o gravador profissional né Um dos melhores aí do planeta é, da Sony, o Soulforge é, Algumas pessoas aí estão aí em algumas dúvidas né é, Para trabalhar com esse programa porque geralmente ele é inglês e complica um pouquinho né mas vamos fazer aí uma, uma passagem é, vamos dar uma passadinha rápida nele, nem ensinar algumas coisinhas que o pessoal tá na dúvida mas não se esqueça né deixa o seu like aí vai se inscrevendo se você não é inscrito no canal nos ajude aí né é, e deixa seu comentário embaixo do vídeo também né tem pessoas que entram no vídeo né tem uma preguiça danada né de deixar aquele joinha lá né é nos ajudando e outros têm preguiça de comentar, não seja preguiçoso não, né? Aquele que é preguiçoso, a Bíblia Sagrada diz que não tem nada com Deus, tá bom? Um abraço para o Val, um abraço para a Thelma, né? É, que está aí assistindo aí as nossas aulas sempre né? Que Deus abençoe grandemente as suas vidas, né? Meu amigo Elivelton também, é, que está aí ligado sempre aí com a gente. Vamos lá! Vamos para o Soul Forge, você tem aí? É, eu tenho essa versão aqui, né? Tanto faz, a maioria deles são todos iguais, né? Simplesmente aí muda pouquíssima coisa. É, tem algumas pessoas que estão aqui, tem a dúvida, né? É, eu precisava... Eu tenho uma rádio, por exemplo, né? O Joaquim aqui está dizendo aqui, ó. Eu tenho uma rádio aqui em Santa Catarina, mas às vezes eu, eu pego... Música de tudo quanto é jeito, né? É uma música de 1970, outra de 1980 e outra do, dos, dos dias atuais, né? E as, é, o som vem de tudo quanto é jeito, né? Um é baixo, o outro é alto, o outro é gritante. E, mas é muito fácil de normalizar isso, viu Joaquim? Vamos lá. Vamos normalizar esse som para você ver como que fica bom demais da conta, né? Esse aqui são, é, é para o pessoal das rádios, né? Você que tem sua rádio aí, você pode normalizar, que vai ficar tudo no, é, numa altura só, bonitinho, bonitinho. Vamos lá, vamos puxar uma música aqui, vamos ver se nós temos aí alguma coisa antiga aqui, para fazer a demonstração, né? É, o que mais nós temos aqui é coisa antiga, viu? Coisas novas, quase nós não temos. É, deixa eu ver aqui. É, aqui é igual um museu, viu, Val? É, o, o Val ele é colecionador de cobras, né? É lá de areia branca. Ele diz que gosta de colecionar cobras, porque elas são muito injustiçadas. É, injustiçada, Val? Pelo amor de Deus, hein? É, eu, fico, eu tenho medo desse trem, hein, rapaz? Pelo amor de Deus. Aliás, quem não tem, né? Quem não tem medo de cobra, né? Pelo amor de Deus, esse trem é ruim demais da conta. Então, vamos pegar um trem velho aqui, né? É, Tony Silva, Voltei a Viver, por exemplo, aqui. Vamos lá, Voltei a Viver. É uma música já bem antiga. Tá vendo aqui, ó? Inclusive, você nota aqui que a parte de baixo, aqui o canal de baixo ainda tem algumas diferenças lá dos de cima, né? Mas... É, é bem antigona. Né? Eu não vou tocar, né, porque você sabe, né, direitos autorais aí faz a captação. e Depois ferra nós. Né? Vem, é, vem cá comigo, né? Como diz, como diz o, o, o nosso amigo Elivelton. Vem comigo, é, vem comigo, vamos lá. A tu vem aqui no processo, normalize. -se. Aqui no Normalize, aos amigos aí que tem rádios, né, Para vocês, exclusivamente, aliás, exclusivamente não, né, especialmente para vocês que tem rádio, né, olha aqui, ó, vocês puxam essa abinha aqui, 10 decibés, menos 10 decibés, é, é, isso, agora você clica ok, você salvando todas assim, vai ficar um som legal. É, vamos repetir o sistema, vamos tirar aqui a normalização, tá vendo aqui ó, aí voltamos lá no processo, processo normalize, olha lá, normalize em de menos 10dB, ok, Ah, isso aqui, se você fizer isso com todas as, todas as músicas que você for tocar na sua rádio Vai ficar de uma altura só, né? Mas tem outro processo também, né? Tem outro processo também Que eu já gosto mais desse é, De passar o compressor, por exemplo, né? Eu gosto, de, é, olha aqui, ó Tá baixinho aqui, né? Tá meio desigual ó. Tá, mas aí eu, eu gosto de fazer assim, ó. Eu venho aqui no volume e abaixo ela 50%. Tá vendo aqui? Baixou 50%. Isso aqui já, não, já é um processo para todos, todos, todos os tipos de trabalho, né? Não é só para as rádios, não, né? Eu uso para a minha rádio, inclusive. Aí eu vou lá em efeitos. Em hammer Tá. Aqui, você coloca aqui, esse pluguinho aqui, compressor médio. Ok. Tá vendo aqui, ó. Agora vamos ver se ela ficou no som legal. Se você fazer assim. É, vai ficar normalizado também né? Dá um pouquinho de trabalho né? São duas, duas formas de você Normalizar suas músicas Dá um pouquinho de trabalho Mas o que, que é que não tem trabalho nesse mundo? Né? Agora vamos salvar né? Tem pessoas que se enroscam na hora de salvar Aí você vem aqui Salve as tá, Aqui ó, é, muito, Muita gente né, Que instala esse programa é, Vai vir em outro formato né? e, Geralmente vai vir Nesse formato aqui, em Wave, isso aqui é enorme, gente, ó. Isso aqui já é, como diz, né, ultrapassado. Se você salvar aqui, você, o teu HD vai ser pequeno, né? Pode ser de 1TB, vai lotar rapidinho, mas não, né? Você vai, a primeira coisa, se, se o teu programa for novo, que você acabou de instalar ele, a primeira coisa que você vai vir é, é dar uma olhadinha aqui, né? Aqui tem vários formatos, nenhum deles é bom para se usar para rádio. Somente um deles, nós vamos usar, que é o MP3, né? É O MP3 é interessante, porque ele, além de ser pequeno, todo mundo usa, olha aqui, ó, MP3. Tá, e aqui, você vai deixar em 64 KBPF, sendo para rádio, qualidade de, de áudio, qualidade de FM. E, se for para... Outras coisas, você também aqui tem a opção, ó, 96, é, 128 qualidade de CD de áudio, 200, 320, é, transparência de áudio e tal, e outras mais aqui, né? Dependendo aí do é, qual foi o propósito aí que você vai usar esse áudio. Então, é só colocar MP3, 64 KBPF, aqui... Nós vamos renomear, né? por exemplo, aqui, ó, colocar Tony Silva e Prazer em Viver, por exemplo. Né? Não é esse o nome da música, mas é só um exemplo. Em viver. Vou deixar tudo direitinho, né? no outro, é, quando chegar do outro lado, dá, você não se perder. E aqui, salvar. Pronto. Salvou lá, tá bonitinho e praticamente atualizado o áudio, né? Tem pessoas que também se perdem, né? No caso, é, já ouvi casos, né? De, da pessoa falar, ah, ali eu, eu gravei de pedacinho em pedacinho, né? Mas eu precisava emendar o áudio, eu não sei como fazer, né? Muito fácil demais, né? Muito fácil demais. Vamos lá, ó. Eu vou pegar músicas como exemplo, né? Eu vou colocar, digamos que eu, eu gravei esse pedaço aqui. Mas eu preciso emendar com o um pedaço 2. Aqui são duas músicas, né? Só apenas para um exemplo. Olha aqui. São. Aí eu quero emendar, né? Eu quero emendar. Olha aqui, ó. Tá, então vamos lá. Para você emendar é, dois áudios aí, por exemplo. Você vai pegar direto daqui, ó. Segurar o seu mouse do lado esquerdo. Segura o dedão aí e arrasta, né? Arrasta essa música. Olha aqui, ó. E agora coloca essa flechinha aqui no meio. Segura de novo do lado esquerdo, né? O mouse do lado esquerdo. E joga pra cá, ó. Em cima, ó. Tá vendo? Abriu essa paleta aqui. Simplesmente você vem, vem aqui e clica OK. Ah, vamos lá, dar uma olhadinha, tá vendo? aqui saiu, saiu simplesmente a música saiu mais baixa do que a outra, né? Vamos ver se a gente resolve aqui, né? Por exemplo, é, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. Saiu mais baixo, realmente, né? Mas vamos, vamos dar uma olhadinha que nós podemos fazer aqui, né? É Jesus Cristo, Vamos dar uma olhada aqui, o que a gente pode, que pode ser feito, que tal, vamos aumentar um pouquinho o volume dessa, né, no caso, eu creio que vai ser resolvido, 200%, vamos dar, vamos ver que resultado se deu aqui. A outra está muito alto mesmo, né? De diferença. Aí, então vamos diminuir ela 50%. Ficou tudo mesmo na mesma altura. Agora vamos aumentar as duas, né? No caso. Para tudo se dar um jeito na vida, é né? Só para a morte que não. E colocarmos aqui. Vamos colocar aqui, digamos, vamos para o volume primeiro, né? Colocar 200% nas duas. Vamos ver que resultado nós temos aqui. Tá, vamos voltar lá que no caso não resolveu aqui. Então vamos colocar aqui o um compressor. Para ver se as duas ficam igualadas, né? Isso, agora vamos lá. Tá, você pode ver aqui que praticamente foi igualado o som, né? Olha aí, não tem diferença alguma. Uma estava mais baixa que a outra, praticamente igualou-se o som. Você pode conferir aqui, ó. Mas quando você faz isso aqui... É, simplesmente você corta essas abinhas aqui, né? Para não ficar, depois que acaba a música, fica aquela coisa, aquele vácuo, né? E dentro da rádio, principalmente, dá problema. Você vai ficar com um espaço que seus ouvintes vão achar bem chato, né? Olha aqui, ó. Você vem aqui, corta as abinhas. É muito facinho esse programa, eu acho que, eu não sei se é porque já faz algum tempo que a gente mexe, né? Eu não, eu não acho tanta dificuldade em mexer com esse programa, não. É, aí, a gente salva. Fazendo isso aqui, a gente salva. Vamos eliminar isso aqui de baixo. E salvar esse aqui no caso, né? Você vem aqui e confere, se tiver em MP3... 64 é de qualidade FM. Você renomeia aqui, digamos, aqui para ficar mais depressa. Colocar só isso aqui e salvar, pronto. É isso aqui, né? Tá certo. Agora, tem pessoas, né? Que eu, tem pessoal aí que é iniciante de rádio também, né? Que tem muitos problemas, né? De fundo musical, né? É, eles reclamam muito, professor. A situação é o seguinte, né? E eu coloco uma música de fundo lá. E, de repente, eu estou falando lá, acaba, acaba o fundo e eu, eu fico até desesperado, né? saio da concentração. Mas é muito fácil, né? Eu já, é, já falei algumas vezes para as pessoas é, sobre esse, esse problema, que não é problema, a gente facilmente se resolve. Você pega um fundo da sua preferência, é, pega um fundo musical da sua preferência, aquele hino, aquela música, sei lá, que, é, que tipo de... Melodia que você usa, você vai pegar ele igual eu vou fazer aqui ó, eu vou te fazer um exemplo ó. Ó, eu vou colocar essa música aqui, tá, vamos dizer que ela é o fundo que eu quero usar. Tá, mas e toda hora que eu entrar no programa eu quero essa música de fundo. É muito fácil, é, essa música aqui por exemplo, ela tem 3 minutos. Mas eu, em 3 minutos, às vezes eu falo demais e tal, e eu preciso de mais tempo. Então vamos: você pega com o mouse do lado esquerdo aqui, faz isso, né? Segura aqui, ó. Eu acho que eu estou indo rápido demais. Aí você segura aqui na pontinha com o mouse do lado esquerdo, é, segurando do lado esquerdo, né? E arrasta para cá, azula. Pega aqui, segura de novo aqui no meio e solta aqui embaixo. Pronto. Solta aqui embaixo, né? Exatamente. Agora, você vai vir aqui em cima, clicou no meio, fica branquinho de novo. Agora sim, nós vamos duplicar ela né? várias vezes. Né? Não é só duas vezes, não. Duplicar seria duas vezes. Nós vamos azular aqui, segurar e subir lá em cima. Tá, devido a música ser assim, antiga, está ficando... É, vamos colocar, pegar uma música mais atual, que essa música antiga está ficando baixa. Aí vai confundir todo mundo que está aí assistindo. Né? Vai ficar meio confuso para você. Aí complica tudo. Vamos colocar alguma coisa mais atual. Aqui nós trabalhamos com muita coisa, muita música já do passado. E às vezes... Complica um pouco. Eu acho que aqui, efeitos, fundos CCB, deve ter alguma coisa bem mais atual. Deve ter, não, né? Tem, né? Aqui tem de tudo. De tudo que a gente precisar. Ah, vamos colocar esse aqui do do Violão. Esse aqui é 2017. Não vai dar esse problema, né? Vamos voltar a fazer aquela, aquele mesmo esquema. Agora vamos deixar aqui branquinho você simplesmente faz isso aqui com a parte de baixo, ó. ou seja, segurando o lado esquerdo do seu do seu dedo aí da, é, no seu mouse vai azular aí você segura de novo clica em cima dessa faixa azul e vai lá para cima ó pronto ok é o programa ele parece que ele está um pouquinho desregulado, né? Acho que é, acho que é isso que está. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer o procedimento de novo. Vamos ver se é isso aqui, ó. Eu acho que é isso aqui que está desregulado. ver uma coisa. Aí, ó, tá vendo? Ó? Tava desreguladinho lá, né? Então, aqui, digamos que seja o fundo musical. Aí você pode ver que já uniu duas músicas, né? Aliás, uniu é, a música duplicada. Aí eu vou jogar mais uma. Vai ficar três vezes a mesma música. Está vendo? Ó? E com isso vai aumentando o seu tempo. Aqui já tem 11 minutos de música. Não? A música tem três, três minutos. Aí vamos colocar mais uma. tá vendo? Ó? Aqui já tem 15 minutos. Digamos que o camarada fala muito. Vou colocar mais uma vez. tem 19, vamos fazer até 30 né para aquele falador né que às vezes fala demais né precisa de um, um fundo bem grande é um, um fundo musical bem grande para ele ficar falando aqui aqui tem 23 tá ótimo né é 23 minutos de fundo aqui o que, que você vai fazer para você colocar no seu tocador de música aí no Zara né que muita gente fala, poxa, mas mesmo assim, né? Com, com o Zara, quando eu aperto a letra T, ele ainda fica muito alto o fundo, né? É, então vamos lá, vamos, é, vamos dar um jeito nisso também, né? Emendamos a mesma música algumas vezes, ficou com 23 minutos. Agora você vai vir aqui, volume, abaixar 50%. Pronto Está baixando aí o volume, né? Das, das músicas emendadas. Olha aí. Pronto. Só aqui já baixou 50% do volume. Do seu fundo musical. Olha aqui, ó. Ficou baixadinho, né? Aí você tira as rebarbinhas, né? Não se esqueça sempre de tirar essas pequenas rebarbas. Para não fazer aquele.. dar aquele vácuo lá no ar, né? E aí você salva seu fundo. Você salva os, o fundo musical. Na hora que você colocar no Zara, no rádio Zara, é, que você apertar a letra T, aí vai ficar certinho, né? Ele vai ficar bem encaixadinho lá embaixo. E a sua voz em cima. E seu programa vai ficar chique demais, né? É, e muitas outras coisas, né? Esse programa aqui é excelente, inclusive para edição de vídeo e outras coisas mais, né? É, os principiantes geralmente apanham um pouco em mexer, mas é um ótimo programa. que Eu tenho certeza que se você é, não tem ainda, se você adquirir, você vai gostar. Aqui nós fazemos de tudo aqui, ó. Você abre aqui o som, por exemplo, dessa música, ó. Isso aqui dá, dá a chance para você fazer de tudo, de tudo. Você pode cortar um pedacinho que você não gosta e tal. Olha aqui. Está vendo? Ó. É, e outras coisas mais, né? Outras coisas mais. Você também pode colocar fundo em uma... Em uma vinheta, por exemplo, né? Vamos fazer um... Pequeno demonstrativo aqui, ó. som, som testando, testando som. Pronto. Aqui nesse pequeno demonstrativo, você pode colocar um, digamos que seja uma vinheta, né? uma pequena vinheta. É, vamos colocar aqui de fundo um fundo aqui para essa pequena vinheta, né? que não é vinheta coisa nenhuma, né? <risos> é, você vem aqui, pega o fundo lá que você quer colocar. Você simplesmente cê, é, é, cê azula certinho aqui. O meu retorno aqui escapou. Deixa eu ver aqui. Aí sim, né? É, você faz aquele esquema lá do. É, apertando o botão do mouse do lado esquerdo. E puxa para lá. Azula. Aí você puxa aqui em cima. Aonde você gravou a vinheta. Está vendo aqui? É, aqui há um regulador aqui, né? De. De som. Acho que eu creio que seja aqui. Faz um tempo que eu não faço isso, mas vamos lá. Vamos fazer o teste. Não, não é não, né? É, não é não. Vamos lá. Eu creio que eu acabei pegando do lado errado aqui. Vamos lá. Vamos subir aqui, abaixar aqui. Vamos ver como ficou aí. Deixa eu ver. E aí é, já foi muito, né? Vamos voltar lá. Vamos tornar a fazer o procedimento. Eu baixei muito. Vamos fazer essa altura aqui então, né? E assim por diante, né? É, e aqui foi um improviso, né? E eu sei que pra você colocar fundo numa vinheta é muito fácil, né? É muito fácil, é só você fazer esse procedimento que eu estava fazendo aqui, né? Vamos colocar aqui, eu posso supor que isso aqui seja uma gravação da sua voz, né? Simplesmente você vai colocar o fundo, o fundo é esse aqui que está em azul, você vem aqui e remonta ele, ó. Remonta ele e aqui você regula. A altura do seu fundo musical. Nesses dois botões aqui. É muito mais fácil aqui explicar assim, né? É, não foi projetado o nosso, o no, a nossa aula, né? Então, estamos improvisando aqui. É, você pega o seu fundo musical, joga lá em cima e aqui você regula a altura até ficar prontinho aí a sua vinheta bonitinha, né? Depois prontinha, é simplesmente você salvar sem problema algum. Tá bom? Muito bem. Espero que tenha ajudado, né? É, você que nos assistiu aí até agora, espero que você tenha aprendido alguma coisa, pegado algo de útil nessa pequena videoaula, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até a próxima videoaula com o professor Boina. Tchau, gente! Não deixe de deixar o seu like aí para nós, tá bom? Um abraço!